Você já deu uma olhadinha no seu extrato completo de corridas hoje e certificou que os seus ganhos estão certos? Porque eu vou falar para você, um monte de motorista está encaminhando diversos prints para mim, mostrando que a Uber está levando de 50% a 60% e até 70% do valor da corrida. É isso mesmo meu amigo, a Uber está passando a mão no nosso dinheiro. Então eu vou pedir para você dar uma olhada rápida aí nos seus ganhos, enquanto eu vou mostrando aqui o print de diversos motoristas que me mandaram para você ver que grande parte das corridas a Uber está levando muito dinheiro. E sabe o que eu acho impressionante? É que eu mesmo eu já recebi a informação que a Uber está com um pequeno problema, que de, alguns motoristas já foram na central, já tentaram conversar com a Uber e eles informaram que está com problema no dinâmico, o passageiro pagou o valor com dinâmico, mas a Uber não repassou o valor diferenciado para o motorista. E tem diversas teorias que o pessoal está inventando, não tenho certeza. Pode até ser que seja realmente verdade que a Uber por estar vermelho na bolsa de valores está fazendo um teste tirando dinheiro do motorista para ver se consegue restituir uma parte dos valores. O que eu não vou duvidar muito não, viu? porque eles perderam muito dinheiro. E como sempre eles fazem de tudo para tirar do motorista para poder restituir o valor, eles não pensam em aumentar o valor para o passageiro, eles não pensam em trazer melhorias para os motoristas, somente tirar do bolso da gente que rala mais de 14, 15 horas no dia para poder tirar o sustento de casa, por isso meu amigo eu vou pedir para você que hoje que você não trabalhe com o aplicativo da Uber, porque a Uber é a única que está tendo esse problema a qual ela não está pagando o valor da tarifa dinâmica para a gente, que é motorista de aplicativo. Ela cobra. Mas não paga Alguns estão dizendo que a Uber vai pagar depois Que com certeza eles vão arrumar e tudo mais Mas eu não acredito, viu? Ainda mais que ela está no vermelhinho aí na bolsa de valores E ela está precisando tirar o dinheiro de algum dos lados E com certeza ela vai tirar da gente que é motorista de aplicativo <risos> Eu sei que tem motorista que só tem o aplicativo da Uber Mas meu amigo, se você tem só o aplicativo da Uber Trabalhe, mas sempre verifique os ganhos que você está recebendo E se você notar que tem uma variação muito grande entre em contato com a Uber para verificar se eles não vão devolver o dinheiro. Quanto mais pessoas informarem que está ocorrendo esse tipo de bug, mais rápido o aplicativo vai tentar resolver esse problema. Se possível, utilize somente os outros aplicativos 99, Cabify, City, ForMove. Use o aplicativo da sua cidade que dê para você trabalhar e deixar a Uber de lado enquanto eles arrumam esse bug, que provavelmente eles não vão pagar esse valor. Bom, estou repassando essa informação para você, espero poder ter te ajudado de alguma forma e aguardo você em um próximo vídeo. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!